Felinho, together, hein? lançamento da Honda Nova Bros 2022 e eu tava lá, é, porque foi no mesmo dia do lançamento da CG, que a gente fez o test ride e também da história, dos 45 anos, no fim do dia levaram a gente pra uma sala mágica e tinha uma moto lá na capa e falaram, é agora, só que vocês só podem lançar depois do dia 10, acabou que atrasou um pouquinho a mais, bom, eu filmei lá os detalhes da Bros. tem algumas imagens aqui, quero fazer algumas mesclas disso e falar um pouquinho do que mudou nessa moto. Então seria um review dela, uma apresentação e depois eu vou fazer o teste ride. Então eu estou dividindo em dois para o vídeo não ficar muito longo e mesmo porque eu também não testei a moto. Mas fica com os detalhes aí, eu vou pontuar cada luxo novo para você conhecer mais da nova Honda Bros 2022. Começar então pelo grafismo, as novas carenagens, tanto do farol, lateral do tanque, rabeta. Esse trabalho de duas cores ficou interessante. Você está vendo a vermelha e olha por dentro esse vazado. Então tem uma preocupação com a aerodinâmica, tanto a entrada quanto a saída para a moto fluir. Melhor para qualquer situação. A gente pensa, a brosa é uma treio de entrada, então ela tem que funcionar na terra e no asfalto. E essa preocupação eu achei interessante, além de deixar o visual mais bonito, ficou mais agressivo. Claro que eu preciso testar na prática para ver se realmente traz benefício, mas olhando ficou um conjunto harmônico. Outra novidade é esse protetor na suspensão dianteira, essa sanfona que você está vendo preta aí, que vai ajudar nessa parte mais delicada. Suspensão standard com 180 mm disco dianteiro, disco traseiro, sistema CBS... Ali você vê os calipers né, de acionamento hidráulico e o um amortecedor traseiro com 150mm de curso para ajudar nas adversidades. Vamos subir um minutinho? Você percebe que a Bross tem essa facilidade aí de instalação do suporte do baú. As duas alças também para o garupa pegar são bem anatômicas. O banco, dois níveis. E o destaque da 2022 é essa textura nova aí que eu acredito que vai facilitar para o piloto numa situação de chuva, ou aquele terreno adverso, aí você começa a ficar meio com gripe rendido, vamos dizer assim. É um detalhe interessante a ser observado, o tanque são 12 litros de capacidade e a manopla também no estilo off-road. Eu já sei, vai começar que o flexível de freio passa por cima. Inha, calma, deixa ele aí. Assim ele permite o curso inteiro da suspensão trabalhar. Sossegado, livre, numa frenagem te ajuda. Aí você quer bonitinho por dentro, pega num ponto ali, me corta. Nossa, você nunca mais para. Então em vez de você olhar o flexível de freio, olha pro painel, que é LCD Blackout, azul luxo aí, ó. Nesse detalhe que você tá vendo, marcador de velocidade, RPM odômetro total, parcial, nível de combustível. Repara no painel, é isso que você tem que se atentar. Nem tanto painel, fica olhando para frente. Vamos falar de estrutura um pouquinho? Chassi berço duplo em aço. O que é um berço duplo? Tá vendo abraçar o motor? Exatamente. Isso já é antigo, porém muito funcional, aguenta bem e ele tem uma estrutura eficiente para diversas situations. Por último, mas não menos importante, o motor, um velho conhecido seu, OHC, que é isso? Dubai? Overhead Can Shaft, exato, ele atua em balancinhos roletados, 160 cilindradas, Flex One, etanol e gasolina. No etanol 14,7 cavalos, na gasolina 14,5, até que não tem tanta diferença, a 8.500 RPM. O torque máximo também no etanol 1.6 e na gasolina, 1.46 a 5.500 RPM. Câmbio de 5 velocidades. Bom, as novidades são essas. Vou deixar agora uma ficha técnica detalhada com imagens da moto também, para quem gosta de ter todos os dados. Espero que você tenha gostado. E eu aproveito para fazer um convite o seguinte. Deixa um like, se inscreve e compartilha. se já fez tudo isso? Escreve aqui embaixo o que, que você achou e o que, que você quer no Test Ride que eu avalie. Por quê? Eu faço dentro... Do que eu acredito que você espera. Mas às vezes a gente pode trazer uma, umas novidades. Não, ó, fala como é que ela fica pilotando assim, ou como ela, sabe? Escreve aí embaixo também e é nóis total. Agora sim! Au!